Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de setembro. A primeira leitura que eu fiz no mês de setembro foi de fangirl de... Rainbow Row. Foi o terceiro livro que eu conheci da autora e eu já esperava muita coisa pelos comentários que eu já tinha ouvido falar sobre o livro. O livro vai contar a história de Cat, que tem uma irmã gêmea e elas escrevem fanfics no site na internet. Principalmente Cat, que ela leva muito a sério. Existe uma história e ela vai escrever a fanfic dessa história, só que os protagonistas dessa fanfic são gays. Então ela faz muito sucesso nesse site e a gente vai conhecendo paralelamente a história dela e a história dessa fanfic que ela escreve sobre o site mas não. Como eu já li dois livros dessa autora, eu realmente já esperava uma escrita super fluida porque Rainbow, ela é campeã em fazer a gente esquecer do tempo E criar um, assim, uma história muito, muito, muito leve Muito fluida Então é um ponto muito positivo pra esse livro Pra mim foi um, um primeiro contato bem interessante Eu fiquei me perguntando se pessoas que já têm Costume de ler Fonfix elas gostaram do livro Eu não, né? não sei dizer Mas pra mim, que não tenho conhecimento E tudo mais, foi um, um primeiro contato Muito legal Os personagens são muito bem construídos, na minha opinião E principalmente a relação entre eles A relação entre Cat e a irmã dela ela e o pai é muito bonito, assim, de você ver, né, a ligação dos três. Principalmente porque elas têm uma mãe que meio que abandonou quando elas eram mais jovens. E essa história também é explicada, né, durante o livro. Além da ligação entre ela e os amigos, os poucos amigos que ela vai criando na faculdade, que é bastante legal também. Depois que eu terminei o livro, alguns dias depois eu tava ainda refletindo sobre a história e eu fiquei só com um pouco de receio em alguns problemas que ela apresenta, principalmente com relação à ansiedade. Ela tem vários sintomas, assim, de talvez o um início de transtorno alimentar, porque a ansiedade dela é muito forte, e eu fiquei um pouco preocupada de como ela lida e como os personagens acabaram levando isso, meio que tratando como uma coisa normal, que ela não precisava procurar ajuda pra isso, então eu fiquei um pouco preocupada pelo público, né, do livro, de estar tá lendo isso e achar que é uma coisa normal, que é uma coisa que, enfim, que tem que ser levada de qualquer forma. Tirando esses pequenos detalhes, eu, assim, super recomendo o livro, é um livro muito leve, muito fluido. Quando eu terminou, eu fiquei com aquela sensação de coração, assim, aquecido, sabe? Que você fica, ai, que coisa fofinha, sabe? eu fiquei muito feliz também porque a protagonista acabou Eu que vencendo alguns medos dela, alguns desafios que no início do livro são muito aparentes e no final ela acaba aqui conseguindo superar e se tornar uma pessoa melhor. O primeiro livro que eu li em setembro foi A Extraordinária Garota Chamada Estrela. Ele é um livro que vai tratar sobre aceitação, sobre você ser quem você é, apesar do mundo ao seu redor. E já tem resenha aqui no canal, deixar, não sei, aqui nos cards ou no box de descrição, em algum lugar aí pra você ver. Também li George, que também é um livro sobre aceitação, só que nesse caso é de uma criança transgênero, é uma menina que nasceu no corpo de um menino e vai tentar passar essa mensagem para as pessoas ao seu redor, através de uma peça que ela tá participando, nela né, e na escola. Já tem resenha aqui no canal que Carol fez junto do livro Amora, é só clicar aqui no card pra ver. O segundo livro que eu li no mês foi um livro bem curtinho, que é o Hipster, tá naquela coleção de como lidar, que é entre esse escalão... que Passou há pouco tempo li bem rapidinho ali na livraria mesmo fala sobre o que é o hipster e eu não vi muito sentido assim eu não cheguei a ler os outros livros da coleção mas eu não vi muito sentido não não, não entendi o lançamento porque eles enfim criaram isso mas eu achei conteúdo um bastante irônico e eu não acho que eu não entrei muito na vibe dele não enfim para quem para quem gosta e conseguir se identificar é uma leitura super rápida porque o livro acho que não tem nem 60 páginas e é bem pequenininho eu gostava não. Também li Frankenstein, de Mary Shelley, o clássico né, da literatura, sobre a criação do monstro por Victor Frankenstein, que ao longo do tempo eles trocaram de nome não se sabe porquê, por uma questão de, enfim, costume das pessoas. Essa obra daqui foi seguida pela Penguin pra gente usar no projeto do Clássico Tube, que já teve vídeo também aqui no canal, aconteceu... Sábado passado. Uh, vou, vou deixar o link também aqui na descrição ou nos cards em algum lugar para vocês assistirem. Com extras, é, introdução, apêndice, alguns textos que servem para complementar o texto e ilustrar essa história, né? Dar mais informações. E a gente vai conhecer um pouquinho além da história. A gente vai saber aqui de aspectos sociais e aspectos sentimentais, tanto do criador quanto do monstro. Também li Simon vs. Agenda do Homo Sapiens, que é esse livro aqui, para quem não conhece, vai contar a história de Simon. Ele troca e-mails com esse tal de Blue... Que a gente não sabe quem é Só sabe que eles estudam na mesma escola Só que um dia um menino da sala de Simon Descobre essa troca de e-mails E faz uma chantagem com Simon Ele vai ter que ajudar agora A ele ficar com uma menina lá Que ele gosta Agora Simon fica nesse dilema né Entre ajudar esse, esse colega dele E ter o seu segredo exposto para todo mundo da escola A escrita de Beck Albertalli Ela é muito fluida É muito tranquila Tanto que ele vem falando de juvenil Enfim, tinha que desinquecer mesmo Essa é uma história muito fofinha Bonitinha emocionante também, que vai tratar sobre essa questão da aceitação e sobre a necessidade de ter ou não os segredos expostos né? E tem uma questão tão pessoal assim divulgada, visto que problematizando a questão de uh, heterossexuais não precisam se assumir porque ele precisa ficar meio nessa questão aí. É muito legal, acho que eu dei quatro estrelas, quatro e meia, não sei... É um livro que eu recomendo sobre o tema, é uma leitura muito prazerosa, né? Vale a pena. Mas das leituras que foram feitas no mês de setembro já tem vídeo aqui no canal, que foram o George, de Alex Gino, e a de Natália Borges. E eu fiz um comparativo entre esses dois livros, trazendo o tema de representatividade, então quem tiver interesse pode olhar dar uma olhada aqui nos cards ou aqui no box de descrição e dar uma olhada lá. Também li apenas um garoto, só que nesse caso, Rafi sabe que é gay desde os 13 anos, mais ou menos, e tá super de boa com essa situação. Thank you a família dele também está super de boa com isso, só que ele tá cansado de ser visto só como um rótulo, né? As pessoas só conhecem ele como o garoto gay defensor de uma causa e ele não, meio que não quer mais isso para a vida dele e decide mudar de escola. Só que ele vai para uma escola só de meninos e acaba o que se apaixonando por um dos novos amigos. Aí é que as coisas vão começar a complicar. Esse livro tem personagens super interessantes e tem uma abordagem muito legal sobre os temas que ele trata, né? Com uma história que é muito assim, real sobre uma situação que Raf passa, né? E que muitas pessoas também podem passar, que envolve acertos, mas principalmente muitos erros que vão fazer ele aprender com isso. Embora Raf, né, o personagem principal, esteja super tranquilo com a situação dele, né, com sua autoaceitação, esse livro vai tratar de você seguir fiel aos seus princípios e permanecer sendo quem você é. Também reli Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro livro da série Harry Potter. Quem não sabe ainda vai contar a história desse bruxinho aqui, né, que é, de repente descobre na verdade que é bruxo e vai pra escola de magia e bruxaria de Hogwarts, conhecer novos amigos e meter em confusões. É um livro que marcou uma geração, né, que pessoas cresceram, as pessoas têm muito afeto, muita, muito, uma relação muito forte com esses livros aqui. E foi muito legal reler essa história, ver os personagens mais uma vez, com Confesso que a questão da emoção, no final, sempre choro com esse livro, vamos pra frente. O último livro que eu li no mês, também já tem vídeo aqui no canal, que foi O Último deus de Cynthia Hand, um livro maravilhoso, eu trouxe inclusive pro Setembro Amarelo, já tem vídeo aqui no canal, então quem quiser dar uma conferida, só dá uma passada por lá. Também li Sanga Menor, de Cynthia Lacroix, publicado pela editora dublinense, a gente recebeu lá né, de uma parceria que a gente fez com eles. E Lírio vive nessa cidade de Sanga Menor, que é uma cidade de interior, com muita pouca gente só tem uma rua que é uma ladeira na verdade e no pé da ladeira tem uma sanga sanga, pelo que eu entendi, é tipo um, um riozinho uma lagoinha, um riacho que tem e em volta dessa sanga assim, em volta figurativamente tem uma lenda um mistério que cobra ali toda uma questão que as pessoas não querem comentar e não querem se aproximar da ação. Ele vivia às custas, é, tipo literalmente às custas da mãe e da tia avó, junto também com o pai inválido que sofreu um derrame e desde então não sai da cadeira de rodas, não não fala, não se mexe nem nada. Provavelmente vai ter uma resenha específica desse livro aqui no canal, mas eu posso adiantar que aqui você se lê os personagens e que é amar quem devia odiar e você odeia quem você devia amar. Mas pelas questões Certas, não pelas questões que você acha que tem que ser, sabe? O livro deixa isso bem claro ao longo da história. A escrita de Cynthia Lacroix ela é super simples e passa a mensagem de uma maneira muito direta, ela cabe muito bem nos personagens, ela cabe muito bem na cidade, ela cabe muito bem todas as passagens, né? toda a mensagem que a autora passa pra gente com essa história e os personagens são muito bem explorados eles têm um arco de desenvolvimento bem legal ao longo da história e são interessantes né? eles não não, tem, não são tipo bem explorados, mas são chatos você sente interesse de saber mais sobre cada um dos personagens. É um livro que vai falar sobre vida, morte, atitude confiança, relacionamentos e ligando tudo isso, né, reunindo todas essas questões. Tem um pouquinho de realismo mágico que me pegou de surpresa e é muito legal. ver como ele foi abordado aqui. Super recomendado. Já em busca de onda é uma fantasia, né? Infanto-juvenil, que vai falar sobre a vida de Evanov morando num abrigo subterrâneo junto de Mater, que é uma robô que cuida dela desde que ela nasceu. Não se sabe como ela foi parar ali. Certo dia, a casa dela é destruída, né? E ela se vê na situação de ter que ir pela primeira vez até a superfície, até o mundo real. E na ela vai conhecer criaturas novas vai descobrir o mundo como ele está atualmente, e que é uma coisa bem legal ver como o autor moldou tudo isso ele construiu todos esses personagens antes de começar a ler esse livro e ao longo da leitura também, nas primeiras partes eu pensava que o Ondo era tipo Atlântida, sabe? Uma cidade perdida que a menina ia ter que chegar até lá para fazer alguma coisa, só que não é uma coisa mais conceitual que a gente vai descobrindo ao longo da leitura e que faz muito sentido que o livro aborde isso de uma maneira simples e de uma maneira tão lúdica. Apesar de ser grande, quase 400 páginas, eu li esse livro aqui em um dia e ele trata temas como confiança, família, amizade, lealdade tudo isso de uma maneira muito legal para o público ao qual ele é destinado. É um é um começo de ideologia muito legal, eu tô doido para continuar. Eu não sabia nada sobre essa leitura antes de começar e, e fiquei até bem interessado para continuar. E o último livro que eu li em setembro foi A Cor do Leite, né? Esse livro aqui que é uma das melhores leituras do mês. Ele vai contar a história de Mary Mary, pelo que a gente entende né, pelo que dá pra perceber, ela é albina, e ela mora junto das outras três irmãs, a mãe, o pai e o avô, numa fazenda, numa situação assim, de extrema pobreza. Pelas descrições que o livro faz ele não deixa nada claro, mas a gente, eu no caso, induzi que ela tem alguma deficiência na perna, que ela tivesse algum problema de locomoção alguma coisa assim, mas isso não influencia em nada na história, mais caracterizando a personagem. O que é que aconteceu nessa fazenda? Os pais de Mary não tiveram nenhum filho homem. E como eles precisam, né, gerar dinheiro para a família para sobreviver, Mary e as três irmãs têm que trabalhar carregando pedra, cortando lenha, fazendo todo o trabalho braçal que a fazenda necessita, porque o pai delas é a pior pessoa que poderia existir. Quando ela é 1831 e Mary tem 15 anos, embora me tenha parecido que ela tinha 10 anos quando eu comecei a leitura, mas eu resolvi não julgar, porque enfim, eu não sei como era aquela época. Talvez ela fosse muito ingênua e, tipo, tivesse uma mentalidade muito nova, né Hoje em dia as coisas são mais pra frente mesmo Então vamos pra frente, eu, eu abstraí essa parte E continuei, como acabei de dizer aqui O pai delas é a pior pessoa e elas vivem Ela, a irmã, as irmãs E a mãe numa situação de submissão Extrema a essa criatura aqui Tipo, em situações de opressão Familiar, situações de machismo Absurdas, tanto com elas Quanto com o avô delas, né, o próprio Pai dele e, tipo, na página 30 Eu tava tendo que fechar o livro Porque era demais, a pessoa tem que um pouquinho e, e engolir e continuar. A gente percebe logo no começo da história, mesmo assim, que as pessoas aqui, os personagens em geral, eles não têm muitos motivos para serem felizes, sabe? Tem até uma parte que ele diz assim: Tem umas vezes que eu tenho que ficar lembrando que estou triste, senão começo a ficar feliz de novo. Tanto que eles estão acostumados a essa situação. O livro é dividido em três partes e na segunda, Mary passa a morar na casa de uma família no centro da cidade, porque eles estão precisando de uma pessoa, né? homem para para trabalhar ali e não tem dinheiro para pagar a, a, tipo oficialmente uma pessoa para estar trabalhando ali. Então o pai de Mary fica sabendo disso e meio que vende a menina para essa casa e é ali que ela passa a viver e é onde a história vai se desenvolver de verdade. Desde o começo da história Mary deixa claro que ela está contando tudo sobre a história dela que ela está contando tudo que ela pode da maneira mais rápida que ela tem que contar. É, então a gente percebe que ela aprendeu a ler e escrever só para contar essa história só para escrever isso. Tanto que o texto é muito cru, muito verdadeiro, parágrafo não tem divisão certa de diálogos e de, de introdução de um novo tema não tem letras maiúsculas, né? o já tá em letra minúscula, como se ela tivesse só escrito mesmo, rápido e por causa disso eu achei que a autora tratou muito bem de uma maneira muito singela, muito simples muito bonita, os temas que são abordados aqui, como perdas, pobreza gratidão, bondade a perda da infância retribuição, doação e muitas outras coisas polêmicas quando foi chegando nas últimas partes eu tava tipo, prendendo a respiração para acabar logo porque é, não esperava o que estava por vir aqui. Foi um livro que me surpreendeu bastante, e gostei muito, dei 5 estrelas favoritei também. Muitas pessoas por aí eu pude ver em resenhas que não gostaram da maneira que ele foi escrito, eu acho talvez porque parecia um pouco confuso de fato apareceu no começo, mas depois deu para ir se acostumando e deu para ir tipo, conhecendo Mary, entendendo a situação pela qual ela estava passando ali, que é muito angustiante Se gostou do vídeo não esquece de dar um curtir que ajuda muito a nossa divulgação não esquece de se inscrever, se ainda não faz foi inscrito. E lembrando mais uma vez que se quiser comprar qualquer um desses livros, o link tá aqui embaixo. Então é só clicar e o canal e todo mundo é feliz de livro novo. Valeu!